alma intuitiva, intuição, inspiração do gênio científico, literário e artístico, iluminismo, em forma de ponta de lança triangular irradiando em torno chamas ramificadas, animada de movimento rotatório lento, antena captadora e registradora das informações que vibram no cosmo, instrumento de inspiração.